Galera, saiu a minha caixa aqui no Keydrop Então o objetivo é a gente abrir 50 vezes a minha caixinha Pra tentar pegar o melhor drop possível E se a gente espiar aqui embaixo a gente descobre qual que é É a Dragon Lore É uma chance baixa Mas depois a Dragon Lore, a skin mais cara acredito ser essa Butterfly Tiger Tooth Já tava feliz com ela ou então com a do lado dela, a Karambit Por isso o objetivo do vídeo de hoje é abrir 50 vezes a minha caixa Vai custar 450. 50 dólares, né? Aproximadamente 2 mil reais. E eu vou abrir aqui a gente vê no fim das 50 caixas. Quanto de grana que vai dar abrir ela? 50 mil, tá ligado? Vamos lá, cada cinco caixas tá dando 45 dólares. Então, o objetivo é que passe de 45 dólares a cada cinco skins, né? Mas uma faca aqui já pode compensar tudo. Vou abrindo essa daqui. Acho que com essas cinco vai dar 20. Vão abrindo, vamos abrindo. Ó. Passou a Dragon Lore ali, é hein, mano. M4A1zinha. Eita! Não dá, velho. Não dá, velho. Ah, também veio uma outra skin boa que eu não percebi. A Vulcan, apesar dela vir em Battles Card, velho, 50 dólares, mano. É, a Vulcan tá vindo só Battle Quanto que a Icarus Fiel veio Minimal Air, 400 dólares. Eu falei que essa daqui é a melhor caixa de youtuber. Uh, check, check. Meus cálculos, abrimos já acho que metade das 50, então foram 25. E agora então com essa daqui seria 30. Mano, a gente já vai estar tá no lucro. Eu já vou adiantar aqui pra vocês. Esses 450 dólares viraram pelo menos uns 800, mano. Duas AK Nightwish. Essa AK é tão bonitinha, mano. Como que vamos? Eu tô nem sei direito aqui, mano. Eu tô com os cálculos meio nada a ver pra descobrir quantas caixas que já foram. Mas eu sei que eu tinha 450 dólares que era o suficiente para abrir 50 caixas tá vindo mais nada muito bom. Eu ia vir uma Desert Eagle Print Stream, mano. Não? Beleza? Ó, se meus cálculos estiverem certos, essa daqui é a última rodada, as últimas cinco caixas, e aí vai zerar minha carteira. É isso mesmo. 49 dólares essas últimas. pulando aqui no upgrade, galera, eu vou ignorar todas as facas que já estavam no meu inventário antes de eu começar a abrir aí. E só tinham elas, tá? Não tinha mais nada além dessas facas. Deu 638 dólares, mais essas duas últimas páginas aqui. Tem skin pra caramba, galera. 638 38 mais 116, mais 62 dólares com essas daqui. E ainda faltaram essas quatro, cada uma 2 e 15. Mais 8 dolinhos. Galera, 885 dólares foi o que virou as 50 caixinhas, daí né? a gente viu ali que cada caixa custa 9 dólares. Essa daqui, ó. Então, 50 caixas de 9 dólares. Eu gastei 450 dólares nas minhas caixas e virou mais de 800 dólares. Quase 900, né, mano? Quase 900, vamos ser sinceros. Cara, muito top. Apesar de eu não ter dropado nenhuma faca, essa M4S Icarus Fel não pensou demais. Vou deixar o link aí embaixo para vocês poderem colar aqui no drop, galera. É só usar o código promocional LUGIN aqui para garantir os 5% de bônus e também 50 centos de graça no primeiro depósito. Vocês conseguem garantir o depósito aí com cartão de crédito, Pix, boleto, criptomoedas, skins de CS. Vamos rever aqui as skinzinhas que a gente pegou nessas 50 caixinhas. Porque além da Icarus Fel, eu também vi a Vulcan, mano, passando por aqui. E a Nightwish que são skins muito boas A Vulcan aqui do ladinho E a estrela de hoje foi essa Icarus Fell, Na moral Deixa um like se você quer que eu volte aqui E abra mais caixas Talvez 100 caixas da minha que tal Dá pra eu fazer porque eu lucrei tanto A gente tem 900 dólares que dá exatamente 100 caixas Então combinado, vou abrir 100 caixas E a gente se vê na próxima Um abraço galera, falou!